Olá, estamos aqui, eu, professora Mary Grace Pereira Andrioli, a professora Norma Barbosa de Lima Fonseca e as estudantes Isabela de Jesus Souza Branco e Caliza Mel Correia Soares. Nós vamos relatar uma experiência de um projeto de ensino que desenvolvemos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, contribuições de um projeto de ensino para a inclusão escolar no ensino remoto. Esse projeto surge no contexto da pandemia Covid-19, que ampliou os desafios para os estudantes público-alvo do NAPNI, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. E daí, nós desenvolvemos, então, um projeto de ensino que foi inspirado nos referenciais do DUA, Desenho Universal para Aprendizagem. E desse projeto, nós desenvolvemos inúmeras ações de formação inicial e continuada, realização de eventos online e também abertos à comunidade, e produção e adequação de materiais didáticos acessíveis. Essas ações também contribuíram com a conscientização da comunidade interna e externa. Nossos objetivos é contribuir com a formação inicial e continuada, aprimorar os conhecimentos dos alunos bolsistas sobre educação inclusiva, desenvolver propostas para a produção e adequação de materiais pedagógicos em formato acessível aos estudantes do NAPNI, identificar e solucionar os problemas e dificuldades apontados pelos estudantes e docentes, promover estratégias para a inclusão escolar e conscientizar as comunidades escolar e externa sobre a inclusão de pessoas com deficiência. É, para o desenvolvimento desse projeto de ensino, nós contamos com diversos colaboradores, além das duas professoras orientadoras e dos estudantes já mencionados. Foram eles né, uma pedagoga, uma psicóloga, uma intérprete de Libras, um assistente social e um professor de Libras do Instituto. Todos eles membros do NAPN do campus. O público-alvo atendido pelo NAPN era de um total de 20 estudantes, com cinco que demandavam maior acompanhamento e adequações de materiais didáticos, sendo dois deles com baixa visão, um estudante com dificuldades de ordem intelectual, mas sem laudo, dois estudantes com deficiência auditiva, sendo que um deles também é, com paralisia cerebral. A metodologia utilizada para a realização do projeto incluía a elaboração e a aplicação de dois questionários, sendo um deles destinado aos docentes do Instituto e outro destinado aos discentes atendidos pelo NAP. Esses questionários visavam fazer principalmente um levantamento das necessidades dos docentes e dificuldades dos discentes durante o ensino remoto. Havia encontros síncronos semanais para planejamento das dificuldades e... É, discussão dos desafios encontrados até então. Além desses encontros semanais, havia também encontros quinzenais de um grupo de estudos sobre o tema inclusão escolar. Nesses encontros, se discutiam publicações sugeridas pelas orientadoras e também pelos estudantes do projeto, as quais também participavam de cursos e seminários sobre inclusão. Outro método que visou promover a inclusão escolar foi a realização de palestras e oficinas, o que contribuiu para a conscientização a respeito da deficiência e da necessidade de inclusão. Essa conscientização também era feita por meio de posts e vídeos informativos no Instagram do Instituto. Além disso, né, é, trabalhamos também na elaboração de tutoriais acessíveis para uso do leitor de tela, NVDA, e do Mudo. As professoras orientadoras colaboraram na escrita do Guia Orientativo, um guia que foi escrito por membros do NAP e de diversos campos do IFCP. Esse guia ele incluía né, a elaboração de materiais educativos acessíveis para a reorganização das atividades acadêmicas do IFCP durante o período de enfrentamento da pandemia do coronavírus Covid-19. E vamos para nossas considerações. Ao decorrer do projeto, alcançamos resultados como, por exemplo, a apresentação, nomeada como inclusão escolar na rede de educação profissional tecnológica, apresentando aos projetos NAPNE. A publicação de um artigo da revista NAPNI em ação contribuiu mais do que para a formação iniciada da docente das monitoras mas também a social produzindo o conhecimento sobre a deficiência, estereótipos, equidade e o desenho universal para a aprendizagem, entre outros. Promoveu estratégias para a inclusão de estudantes do público-alvo, do núcleo de atendimento de pessoas com necessidades educacionais específicas Produzimos materiais mais acessíveis e mais adequados de acordo com a necessidade Educacional específica de cada estudante Envolveu toda a comunidade Escolar e a comunidade Externa em palestras e oficinas Principalmente visando A conscientização sobre a deficiência O conhecimento A quebra do estereótipo E a desconstrução do preconceito Bom, é, não podíamos deixar de fechar essa apresentação com os agradecimentos a toda a comunidade do IF Sorocaba, ao sócio pedagógico, ao NAPNE, aos estudantes envolvidos e aos servidores.